O meu molecada, Doricato. estamos chegando aí para mais um vídeo uh, desse pré-jogo para o Teclássica entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Arenas Arena, na cidade de Munique jogo que não vai valer para muito pouca coisa essa é que grandíssima a realidade o Dortmund que não venceu apenas um jogo nos últimos dez até agora uh, confrontos contando todas as competições além disso Uh, tem um fator aí da questão de você tirar a diferença de 27 gols de saldo para tentar ganhar o campeonato. Porém, o que certamente interferiu muito é aquela decisão lá do, do jogo contra o Altsburg, né? Do, contra o Freiburg, né? Perdão. Quando teve aquela questão dos 12 jogadores do Bayern campo e aí o tribunal passou o pano e acabou que... Uh, fizeram o Faz-me Conta, né? Uh, prepare a ser campeão o mais rápido possível. É isso que eles quiseram fazer. É o maior protegido deles da história da, da DFB e, e do tribunal até pelos dois pesos e duas medidas se comparado com o que aconteceu em 2005, quando o Friber teve 12 jogadores e aí a coisa se colocou. Então, uh, acabou aí que interferiu a briga pelo título e interferiu a briga pela vaga da Liga dos Campeões até porque o o, o era para estar na quarta posição, ou até em terceiro lugar se não fosse é, essa questão da justiça que deram, que o Banho ganha de causa é, pro Bahia. o Doto aqui não vai ter aí o Ritz machucado, teve uma lesão aí que vai ficar duas semanas fora uh, além disso, os oito jogadores estão machucados então que é outro problema sério porém o Dottom já começa a se programar para a próxima temporada. Uh, a Demi deve ser anunciado aí nas próximas horas, como um novo reforço do Borussia Dortmund já para a próxima temporada. Além disso, Nico Schuch eh, Schuchbeck, zagueiro do Freiburg, só vai se anunciar a decisão de ele vir para o Borussia Dortmund. de ele ser anunciado depois da final da Copa da Alemanha, que vai ser disputada no dia 21 de maio, entre o Freiburg contra o Leipzig, os dois que passaram agora nessa semifinal, uh, neste, meio, neste meio de semana. Então você já tem uma noção que ele vai ser anunciado depois da decisão em Berlim. no mais, o Dortmund já começa a tentar buscar soluções, até porque os jogadores já estão de saída. Casos de Renier, que não vai, não vai estar na próxima temporada... De Witzel que também não vai estar na, na próxima temporada o Burke que viajou para ser é goleiro reserva ah, tá, na batida de amanhã também não vai, não vai jogar no Borussia do Auto, não vai jogar na MLS ah, enquanto o Witzel está aí é, em duas equipes da MLS para ele escolher então ah, já começa a se tomar decisões a ideia é tentar fazer o máximo de limpa possível e tentar ter um time mais competitivo e também subir mais jogadores da categoria de base para que possam ter maiores possibilidades de jogo, de tempo para jogar, uh, porque alguns jogadores estão meio aquém. Okay. Estão tentando fazer de tudo para vender o Nico Chus, e, e tudo isso ela já gera uh, uma questão de tentar se livrar o máximo de dinheiro possível. O Rala, a gente sabe, ele vai embora uh, ao final da temporada. O, o, o, o Miriam Raleola fez de tudo o possível para que ele fosse mandado para que ele fosse vendido de qualquer jeito, e é o que vai acontecer tudo indica que o, o Manchester City vai pagar a grana de 130 milhões de euros, sendo que 71 milhões é, de euros vão ficar com a produção do ato. uma boa parte da comissão vai ser toda para o empresário, o Mino Rariola, né, toda a grana para ele, não é para a teta, para ele. Ah, essa é a grande realidade e o jogador vai ficar com uma outra parte ah, da grana ah, da transferência. E, então, aí, com isso... Uh, traz o ADM E vai tentar buscar aí um centroavante Aí vai tentar Fazer alguma diferença aí na próxima temporada Principalmente o, o O jogador de frente que poderia resolver Os problemas lá na frente Pode ser o Darwin do Benfica pode ser um outro jogador A gente não sabe Vamos ter que esperar para ver todo esse desfecho Aí da, da transferência a gente vê o que vai acontecer ah, do mais, é um jogo que, assim, esfriou muito o ânimo da galera, porque é, era para ser um jogo de, de, com aquele fervil quente de briga pelo título, né? É, mas, afinal das contas, ela se esvaziou tanto, tanto que o próprio Dótomo até não, não se divulgou tanto né, durante a semana. A, a questão do clássico até se falou muito mais do amistoso beneficente que vai acontecer na próxima semana, em que o Dótomo vai receber aí, o Dinobut de Kiev, para todos os ingressos que vão ser vendidos para o Signal e o park serão revendidos aí para as vítimas da guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, que parece interminável o que está acontecendo lá e que, inclusive, pode até fazer com que o campeonato ucraniano seja encerrado antes da hora, uh, diante de toda essa situação. Então, uh, com isso, o jogo perdeu um pouco realmente a importância que se tinha. Se a diferença tivesse caído de 9 para 6 pontos, eu acho que ainda teria alguma cara de decisão muito maior. Mas se o Dótomo vencer e quebrar um tabu, que não ganha desde a Supercopa, que ganhou na última vez, aquela vitória por 2 a 0, os gols do Sancho e do, e do Paco Alcácio, beleza, legal, vai ser também perder mais uma, a gente já sabia o desfecho que seria, seja pela situação que nós tivemos no primeiro turno, aquele jogo polêmico lá, em que o árbitro, o Tobias Steele, envolvido em várias operações, o resultado uh, fez aquela questão, uma atuação horrenda, uh, que interferiu no resultado do jogo, uh, em várias situações dentro da partida, uh, naquele jogo do 3x2, quando estava tá ainda 2 a 2x2, em uh, dois, dois, dois lances capitais, como o lance do Royce, uh, que ele sofreu claramente o um pênalti, ali do do, do Théo Hernandes, aí, o gol do lado do rala, enfim, o pênalti do, do, do, do Cano também, que é bem discutível, mas enfim, é, e, e essa situação dos outros jogadores aí, do Arminia, que do, do, Arminia, do, do, do Freiburg no jogo contra o Bayern, com os jogadores do Bayern, aí, e, e a Justiça simplesmente fechou o os olhos e cagou e andou para o resultado do campeonato para que o Bahia fosse campeão é a prioridade que eles estão querendo fazer né a da, da DFB da, da DFL é o Bahia ser campeão e dando esse o nível do campeonato, a qualidade do campeonato que é isso que vai acontecer a Rede Bandeirantes vai transmitir aí a partida com o José Luiz Natera com o Neto e com o Rafael Oliveira e no Amputo a narração será do Eduardo Monsanto os comentários do Gerd Vêncio e do Mauro César Pereira Atualmente comentarista da USBT uh, também será o um convidado na transmissão desse sábado. E você aí que nos acompanha uh, em todo o Brasil, logo depois do jogo a gente vai ter aí uma live especial para falar sobre a partida, falar algumas coisas em relação ao, ao jogo. E se você aí é da capital paulista, vá aqui no link da descrição, uh, no, no Instagram no Burso do Burso Brasil, que tem lá todas as informações do encontro que nós vamos ter Uh, nesse sábado, uh, para essa partida do The Clássico com a presença da televisão alemã uh, West Valley, que é uma das principais emissoras de televisão do mundo e da Alemanha, que vai estar na capital paulista para uh, entrevistar torcedores brasileiros das duas uh, equipes. Então o link está aqui na descrição para que você aí uh, possa ter mais informações e possa estar lá, lá uh, para você ligar todo o Brasil. A partida... Vai ser a uma e meia da tarde, horário de Brasília, aí, nessa reta final do campeonato que vamos ter a definição do quem será o penúltimo rebaixado diretamente para a segunda divisão, quem vai para a zona de playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, que, inclusive, aliás, hoje tivemos o rebaixamento do Ingolstadt para a terceira divisão, time da Audi, e também, é claro, evidentemente, uh, quem vai ficar aí com a Primeira, segunda vaga direta na segunda divisão e também quem vai ficar com a terceira posição para o jogo de refrescagem contra o 16º da Bundesliga. Tá certo, garotinho? Um grande abraço para vocês aí e até amanhã.